Quer saber como nós, profissionais da saúde, estamos mudando de vida? É ter essa autonomia maior na sua vida, você poder fazer os seus horários. Já consegui um emprego antes mesmo de terminar. Decidi fazer esse curso para aumentar a minha renda. Como a técnica da doutora Ana Carolina é maravilhosa. Trouxe muita segurança. Foi, me deu muita facilidade para realizar o procedimento em todos os pacientes. É muito gratificante a gente ter história e história boa para contar. E você faz parte da minha história boa. Hum. Eu sou muito grata por isso. Tudo bom! <risos> Eu sou Ana Carolina Pulga, mãe da Biomedicina Estética, pioneira da saúde estética no Brasil. Venha mudar de vida você também. Vem, Vem para a